vou começar com uma poesia que eu escrevi, que yeah. é... Bato no peito e grito no turbilhão noturno das avenidas Mais uma Viviane crucificada, mais uma travesti apedrejada Anteontem foi a Ilma, ontem foi a Adriane, hoje ainda não foi comigo Mas me sinto assistida pela mira cruel dos carrascos que plantam E quem és tu, fera ferida? E quem és tu, fera ferida? Eu sou Gabi Benedita, mulher antiga na dor. Maestra de um sagrado feminino que pulsa em minhas veias. Eu vou armada, nunca rendida. Eu vou armada, nunca rendida. Bendita sou entre vós. Bato no peito e grito. No turbilhão noturno das avenidas, contra a bancada perversa, contra os machistas de merda, contra os transfóbicos covardes e contra os carrascos sanguinários, bato no peito com resistência e proponho a nós, guerreiras modernas, armadas com navalhas, banhadas diariamente em sangrias coaguladas, a nós, sobreviventes do caos, um brinde. É isso, eu sou Gabi Cavalcante, também sou Benedito Arco Verde E essa frase que é minha, né, esse lugar que tem me acompanhado ao um tempo Que é, eu vou armada e nunca rendida E aí, eu lembrei, porque tu tu falou da coisa da, da claro. ladeira, né tá, então eu, sou, eu também consigo subir a ladeira, sempre armada e nunca rendida né? Também descer É eu gostaria também de dizer que o patriarcado e essa extrema direita para além de, de machista e racista ela é transfóbico né? acho importante frisar é, é isso né é, vejo que sou a única corpa travesti nesse espaço e é, para mim e também isso é é uma questão sim que eu estou colocando agora, é, porque por muito tempo, as, nós, né, nossas corpas pretas, foram colocadas num, num lugar de representatividade de armadilhas. Né, e hoje, é, as corpas travestis estão colocadas nesse lugar das representatividades de armadilhas. É, e é importante é, que a gente se questione né, que espaço é esse para quem é esse espaço, com quem nós estamos construindo esses espaços, com quais corpos nós estamos construindo, né, esse lugar, essas falas, esse esse novo lugar, né, é, e aí eu acho importante isso de, de afirmar é, esse esse lugar, né, afirmar lugares e é, Acho que não é novidade que o país que mais mata pessoas travestis é o, o Brasil, mas talvez seja uma, uma novidade de que, é, que Quais travestis são essas, né? quais são essas travestis que são assassinadas? assim? Porque para mim, para além de um projeto transfóbico, ele também é racista. É, ele também é de, de genocídio de um povo preto, né? que inclusive, talvez usando as travestis, para dar continuidade também um né? assim tipo desse projeto de genocídio do povo preto, enfim. E aí é, a maioria das pessoas travestis que são assassinadas no Brasil são pretas, né? São negras periféricas e e é isso, né? Que travesti morre e quais as travestis que têm acesso aos espaços, né? Porque em mão algumas que que obviamente é Incrível que aconteça, inclusive estou bem feliz de estar nesse espaço, é, conversando com vocês, mas é, em vários outros espaços, quais são as, as travestis que têm acesso a esses espaços? Que geralmente são pessoas travestis brancas, é, que vêm de uma família privilegiada, enfim, né? que vêm de um outro espaço. Então... É sobre também qual é a travesti que eu quero. que para que está que, que é a tá fim de dialogar, sabe? Assim, tipo. Que lugar essa travesti te ocupa? É, e quais espaços ela está inserida? Enfim, né? Esse babado. E aí. Vocês agora comentaram sobre, sobre uma coisa que é, tipo, do que é Duarte Mulher, né, companheira, me ajude, eu não posso andar só, eu sozinha do bem, mas com você ando melhor. É, para nós, pessoas travestis, que tem produzido no lugar da da arte, é, desse lugar do artivismo, né, A nossa corba já é isso, assim, diariamente. É, é um babado pensar isso, porque isso foi escrito por uma mulher travesti. Não sei se vocês sabem, Ela e Maria, Santa Catarina, é, a mestra Joana, vocês podem depois conversar com ela. Mas o baque mulher é um espaço que, por exemplo, não não acolhe, né? Não aceita pessoas trans, trans travestis estejam é, na batucada. Então, com qual mulher eu tô andando? A qual mulher eu tô ajudando? É, os espaços eles acontecem para quem? Eles são para quem? Eu tô aqui mesmo nesse lugar de questão mesmo, sabe? De questionar. É, porque isso é artivismo né porque é, é esse lugar do, do, dos questionamentos assim tipo é o meu é, e aí é um espaço é, é um babado que acontece que é na rua é da rua que vem de, de, de terreiro né e tal e aí que já vem de uma conquista né das mulheres é, pretas e tal desse direito reivindicando esse babado né? da do, do toque do tambor de poder tocar de estar mas aí quando chega né quando tem esse quando chega esse espaço ele é negado para outras corpas. né outras corpas não conseguem ter acesso a esse a, a esse espaço né a a esse babado e aí pra gente é é realmente muito difícil porque eu não sei se tem esse companheiro, me ajude, eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Porque eu sempre tenho andado sozinha, sabe assim? É, se não com, com as minhas outras manas travestis, é, sozinha mesmo, assim. Porque é, eu acredito também que as pessoas não, não estejam mesmo afim de... de de tensionar outras coisas, sabe, assim, tipo discutir sobre outras coisas, sobre outras vivências, assim, sobre coisas que atravessam outras corpos, né? Co sobre coisas que atravessam outros lugares, outras possibilidades, assim, de estar de se viver aqui. É... E aí, enfim, eu tenho uma performance que chama Boca, o centro do mundo e aí ela é com poesias e, e música e aí eu falou sobre sobre esse lugar né e também sobre a rua mas aí também é pensar sobre a rua nesse artivismo, mas também sobre que rua a gente quer pensar né sobre qual é a rua qual é a rua que nos atravessa sabe assim tipo qual a, a rua que me atravessa é a rua que eu atravesso tá ligado porque é para mim são, são outros outros lugares assim porque eu posso atravessar uma rua e não me deixar ser atravessada por ela, sabe assim tipo, mas eu posso atravessar ser deixada deixada ser, ser atravessada e somente atravessar, sabe assim tipo, é, é que rua que rua a gente está falando, sabe assim tipo, é, ontem lá lá embaixo assim tipo nós encontramos uma companheira Kelly assim maravilhosa ativista poeta sabe assim e numa conversa, assim, comigo, enfim, outros lugares, é, a quem a gente tá, em quem a gente está chegando, né? Assim, tipo, para quem a gente está tá falando, sabe assim? Quais as copas? Me incomoda mesmo? Me incomoda real ser a única travesti aqui. Sabe? É, é uma questão, saber se é, está. E... Para além de ser essa questão, tipo, é, eu fiquei muito pensando, tipo, do lugar que a Kelly estava e do lugar que eu estava, assim, tipo, é, e por várias vezes eu fiquei me pensando nesse babado, assim, tipo, de, ah, estou num lugar privilégio, não, não estou, não tenho lugares de privilégio, sabe, assim, tipo, não é isso aqui, não, não é estar, sabe, estar nesse, nesse hotel, enfim, né, não é, não é um lugar de privilégio, assim, tipo, porque ainda é um lugar legado, né, para a gente mesmo, assim, para todas outras. E eu fiquei pensando é, em como será que esse encontro, por exemplo, assim, tipo, as questões todas que que, que vão ser colocadas aqui, que vão ser discutidas aqui, consiga chegar em Kelly, por exemplo. Como é que a gente consegue ser atravessada por Kelly e atravessar Kelly, sabe assim, tipo, como é que a gente consegue dialogar? Como é que a gente consegue conversar com essas outras corpas que estão na rua, sabe assim, numa situação, né, nessa situação de rua, enfim, é, e que são ativistas da rua, que, porque, que constroem a rua, né, e, e que, que são a rua? Sabe assim, tipo, porque eu posso falar da rua num, num lugar muito, muito meu. Sabe assim e, e que é, é é esse lugar meu mesmo assim tipo mas eu não sei se eu sou essa linha de frente da rua sabe assim porque tem outras corporações tem outras pessoas tem outras travestis tem outras pessoas pretas construindo e sendo essa rua sabe vivenciando esse babado e não romantizando sabe e que vem questionando mesmo e e aí eu me sinto aqui para conversar e entendo que, por exemplo, tipo, ah, tá mas eu tô aqui, tô agradecida, tô feliz, mas, tipo, e Kelly, por exemplo, tipo, me pegou. Por que a gente não tá conversando com Kelly? Por que a gente não tá conversando com outras? Nesse papado de, de que eu digo que sou mulher antiga na dor, é, é pensando também nesse meu lugar de ativismo, enfim, de, de minha ancestralidade, né? E entendendo que nós, pessoas pretas, corpos indígenas, é, enfim, corpos, é, somos corpos ancestrais também. Porque acredito nessa, nesse lugar da ancestralidade também, que é hoje, que é vivo, que acontece, que está aqui, que é agora, que flui, sabe assim? Que somos nós, que movimentamos também esse lugar da ancestralidade. E que sou eu que dou passagem, que sou corpo de passagem. É, né que, que são passagem de energias outras energias enfim e que faz ser essa sexualidade estar viva e chegar e ser aqui agora sabe e isso também atravessa muito a minha a minha minha pesquisa né enquanto ativista é, e mais questionadora mesmo assim né Vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a